Juvenal, Maria e Pedro, nasceram estados diferentes. Um deles é do Ceará, ó, Juvenal, Maria e Pedro, nasceram estados. Um deles é do Ceará, o outro do Maranhão e o último do Sergipe. Sabemos que Juvenal não é do Sergipe, Maria não é do Ceará, Pedro não é do Sergipe, nem do Ceará. Tendo como base informações, assinale o item correto. Você deve estar, meu Deus, mas aluno MPP, lá do grupo dos 5%, já sabe o quê? Caraca! Associações lógicas. Por quê? O que a gente ensina no grupo dos 5%? Que, para você, todo problema que dá informações, Cada um tem uma ocupação, é o caso. Cada um nasceu em um estado diferente. E dar informações sobre eles é um probleminha de associações lógicas. Então, você para aqui. Associações lógicas, tá? E aí, galera? E aí? Técnica R diz o que para gente? A técnica R, técnica R diz para gente que... Para resolver a gente, monta a tabela, né? Monta a tabela. É isso que a gente ensina. Simbora. Vamos lá. Galera, vem comigo. Juvenal, Maria e Pedro. Então vem comigo. Eu vou montar a tabela aqui, ó. Juvenal. Sempre bota os nomes aqui. A tabela é assim. Maria e Pedro. Agora eu quero a sua atenção. Não faça mais nada, guerreiro. Olha para cá. Juvenal, Maria e Pedro. Aí um é do Ceará. Outro é do Maranhão. E outro é do Sergipe. Show. E aí eu vou fechar a tabela. Fechando a tabela. Fechei a tabela. Maravilha. Agora, eu vou pegar essas informações... Vou até aparecer aqui. Eu vou pegar essas informações e vou colocá-las aqui, tá? Onde a informação for verdadeira, eu vou botar assim. Por exemplo, juvenal... Olha só, o que eu estou falando não tem nada a ver com a questão, Tá? Juvenal nasceu no Ceará. Aí eu vou pegar e vou botar sim. Aí é Maria não mora no Maranhão, né? Não nasceu no Maranhão. Aí eu vou botar não. Show? Então vamos lá. Deixa eu sair daqui. Para a extensão agora, hein? Primeira, Juvenal não é de Sergipe. Então o que, é que isso quer dizer? Que onde tem Juvenal e Sergipe eu vou botar não. Maravilha? Onde tem Juvenal e Sergipe eu vou botar não. Maria não é do Ceará, opa, Maria não é do Ceará, Maria e de Ceará eu boto não. Pedro não é de Sergipe nem do Ceará, ó. Pedro não é do Sergipe nem do Ceará. Opa, o Pedro só pode ser de onde? Do Maranhão, show de bola. Então, onde tem aqui Pedro e Maranhão, eu vou botar sim. Agora vem a informação mais importante. Toda vez que você colocar um sim, você vai primeiro circular ele para destacar do monte de não, e vai colocar obrigatoriamente não na linha desse sim e não na coluna que linha? linha é isso aqui ó. não na linha desse sim, já tem agora eu tenho que botar não na coluna, eu tenho que fechar, por quê? se ela é do Maranhão é, se ele é do Maranhão ele não é de outro lugar e mais ninguém é de lá e agora, sobraram os espaços ó. cara, esse espaço aqui só pode ser sim para ele, por quê? o resto está tudo com não e esse espaço aqui só pode ser sim para ele, circulei, pronto montei a tabela, simples assim Agora, o que, que eu vou fazer? Vou ver qual é a resposta correta. Letra A. Maria é do Maranhão. Maria é do Maranhão? Não, ela é de Sergipe. B. Juvenal é do Maranhão. Juvenal é do Maranhão, galera? Não, será? Letra C. Juvenal é do Ceará. Marco V da Vitória na letra C. Muito bom, família. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom.